What's up guys? E aí galera? Hoje tem um vídeo sobre os videoclips do Brasil A Michelle escolheu alguns videoclips né? É, eu tentei pegar vários estilos, alguns engraçados, alguns não Vários cantores bem diversificados para o Brian poder conhecer um pouco dos nossos videoclips Sabe que muitas pessoas me falaram que eu não, eu não vale como gringo Agora. É, eu sei. Acho que ele já passou de 50% brasileiro, acho que ele já é mais brasileiro do que gringo. <risos> Mas eu sei não conheço os Ah, Não, do não Brasil. conheço os cantores, não conheço as músicas, então.. Seria legal mesmo assim, né? Com certeza. Então vamos lá. Qual é esse primeiro? Tá, esse primeiro é pra ser engraçado, tá? Valesca Popozuda. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro. Sim. E ela canta funk. É uma super produção. É. é. Ah, sabe o que significa Popozuda? Não. Bunda Grande. É. Tô animado agora pra ver <risos> esse clipe. Que demoradinha esse clip. É. É. Tipo, cinco minutos Isso depois, é ah, agora. Eu não entendo nada. Do que ela tá falando? Uh -huh. Aham. Assim, tá? Pode ser. Podia montar, eu não vou entender. <risos> o que ela tá falando, ela quer que as inimigas dela uh -huh. tenham vida longa. Tá. Pra poder ver a vitória dela. Ah. Então ela fala beijinho no ombro, tipo, sou melhor. Pro recalque, tipo, pra inveja passar longe. Entendi. Então ela tá cantando essa música pras inimigas dela. Tá bom. Legal o clipe, não entendi nada, mas... Okay. Esse é skunkie. Ah, conheço o Skunkie. Eu acho esse clipe super legal. O jeito que eles produziram, você que entende de vídeos, eu uh -huh. achei interessante te mostrar pelo jeito que eles produziram o vídeo. Tá bom. Sutilmente? Sutilmente. Sutilmente. O que significa? Sutilmente é tipo... softly. Ah, tá. Mais ou menos. essa entende né uhum. é bem bonita a música mais também. fácil mas é só isso não calma como é isso assim Nossa, mas tem pessoas na parede então esse é, que é o negócio elas estão no chão ele é que está na parede você já vai entender como é que acontece? Não. Aham. Uh -huh. Ah não, ok. Agora eles estão virando. É. Ah, ok. Tipo o pé dele tá na parede, uh -huh. a parede tá aqui e assim. Tem, tem uma coisa... Segurando oh, ele. Não, é. Mas eu achei super legal tipo o jeito que eles fizeram. Tipo tem... o cabelo dele... Tá caindo, né? Uh -huh. É, eu, só, eu, eu, eu queria te mostrar porque eu acho bem legal esse clipe. Uh -huh. E eu sei que você gosta de skunk também. Gosto. Beleza, não podia deixar de mostrar a Cazuza, ainda mais porque como ele foi famoso nos anos 80, os clipes são tipo, super antigos. Uhum. Então eu tinha que mostrar como é que os vídeos eram produzidos no Brasil é. nessa época. Eu conheço Cazuza, mas eu não conheço a <risos> música dele. Ah, Mas tá. sabe como eu conheço? Como? Fiz um vídeo no no Brasil e mostrou o ator que fez ah, o papel fez um do Kazuza, mas não era ele E todo mundo ficou <risos> comentando Mas Brian, isso não é o Kazuza de, de verdade É verdade, eu lembro eu lembro dessa época Mas até hoje eu nunca assisti um videoclipe ou ouvi um, uma música dele É, então essa é a minha música preferida dele Então vamos lá Tipo, dá para ver que é meio é. antigo é. Se lança cantando sozinho. Cazuza! <risos> ele tá falando que ele é exagerado, no amor. Então, tipo, muitas flores, porque é exagerado. Ah, ok. Porque ele tá no computador. <risos> Eu acho que acabaram que de lançar o computador, era chique mostrar que tinha, é tipo hoje em dia os carros, Não. as medalhas era mostrar o computador Não tem nada a ver com a música? Não. Tipo, ah, olha o que eu acabei de comprar Legal, legal, legal né? Uhum. Bio. Biel Biel Biel o, o Biel é outro cantor de funk O Justin Bieber do Brasil O Justin Bieber do Brasil O Justin Bieber do Brasil Porque eu falei que era Michelle Telot, mas não era mas é, Não era, é Falaram que é o Biel? Aham uh -huh. Pra mim ele é até meio parecido com o Justin Bieber É? É Mas enfim, é outro cantor de funk, outro clipe de funk que não podia faltar Ah, ele canta funk? Aham uh -huh. Então não, é o Justin Bieber do Brasil? Eu acho que falo porque ele é parecido só talvez. Ah, tá não, isso não vale, então é Michel Teló Michel Teló quer do sertanejo? Não, mas aquela, aquela música Sertanejo? É... Aí se eu te pego? É, é sertanejo. não, é mais, é mais pop não, do que sertanejo. Não, ele quer sertanejo. Não, não. Não. Vamos lá. Eu ainda falaria que Michel Teló é o Justin Bieber do Brasil. Sei lá quem é o Justin Bieber do Brasil. Eu, eu sei. <risos> Nossa, ele mesmo parece. Ele é parece que não é. Falei. Ele tem o mesmo estilo de se vestir. Uh -huh. e... Ele... Se duvidar ele só, ficou... eu nem sei como é que ele ficou famoso, só que é porque ele tinha a cara dele. São zombies. <risos> Demais. né? <risos> A blusa, pescoços, é a minha blusa, adoro. Isso acontece comigo também na rua, tipo nada ah, é fácil saber. Meu Deus, que adoro só Começou o fim. Chegou. Seu Legal, próximo. Tá bom. Essa também é uma banda antiga, tá? Já não existe mais, mas a música é legal e o clipe é legal, então... Tá bom. Também é meio bobo, assim. É tudo bobo. <risos> e qual tipo de música é essa? Sei lá Mas eu não sei porque me lembro um pouco do clipe americano Tipo, os clipes americanos um pouco antigos Não sei porque É diferente essa música Me faz lembrar de uma, um clipe de... De rap também, também, É, então, mais porque, ou menos, tipo, né? tipo, pessoas no, no, no barco. barco... É, tipo, não combina com a música, parece, não, né? Não, não. É isso que, que eu penso, tipo, uh -huh. me lembra um pouco os clipes... Não lembra? Clipe americano, ah, um isso. Pouco, sim. Mas de rap, bem isso. Então, eu e... queria mostrar porque vários clipes deles, eu acho que são parecidos com os clipes americanos. Tipo, e yeah, eles eram bem famosos? Era. eles tinham várias músicas. Ah, eu bem. adorava as músicas deles. Então, tá é, esse é a mistura de samba com rap, o Marcelo, que o Marcelo D2 faz samba com rap, e o seu Jorge também faz um pouco de samba, então é uma, é uma mistura, hum. e é um clipe também legal, tipo eles misturam animação com vida real, Tá bom. então é legal de assistir. Eu gosto, é bem diferente, né? Bem legal, né? Uhum. Então isso é rap de verdade. Ele canta... Porque a última vez você me deu uma música de rap de e não era e todo mundo me crucificou. É. Enfim, mas esse, o Marcelo de 2 ele canta rap, só que ou a música que tá tocando no fundo é samba então não sei se você tá escutando tipo uma ah, batida de samba uh -huh. mas ele faz um rap em cima é uma coisa bem específica do Marcelo D2 legal. e ele consegue fazer isso super bem eu adoro as músicas dele então quando eu vou mostrar mais músicas para o meu chefe eu vou trazer uma música dele você deveria com certeza tá. até teve gente que pediu nos teus vídeos mostra é. o Marcelo D2 porque ele realmente tem uma coisa bem peculiar que é bem legal então é só isso? Tá bom, legal. Como eu falei, tinha alguns engraçados, mas também o objetivo era mostrar um pouco como é que são os vídeos videoclipes do Brasil. Então mm. se eu só mostrasse coisa engraçada, não era o foco. Então é, mostrar um pouco músicas diferentes, os jeitos que eles gravam os vídeos no Brasil, que gravavam antigamente, a diferença mm. com hoje em dia. Ah, foi bem também conhecer alguns clipes das pessoas que eu já tinha ouvido. E agora eu conheço um pouco mais sobre tipo Cazuza. Como eu falei, eu não conhecia ele, ou a música dele, é. e agora conheci. Cada dia que passa me torno menos gringo, né? E mais brasileiro. <risos> garanto, gente, garanto que é verdade. Não, a gente adora que ele é quase isso brasileiro, é, né? é uma coisa boa. É, todo mundo adora isso. Então, eu, sou, eu ainda sou um gringo. Tá? tá bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham uma boa semana É isso, tchau tchau! Tchau! Tá gente, aqui é legal porque as janelas aqui Ficam bem no outro lado Onde, os, onde as pessoas ficaram E San Francisco fica tipo 2km para aqui Outro lado da, do mar e às vezes eles ouviram as festas e as outras coisas do San Francisco. Então, enquanto eles estavam ficando.